topo é uma ferramenta baseada em web uma aplicação baseada em web é, com a função principal de é, criar mapas imprimir mapas para imprimir mapas na escala que você precisa do ambiente que você precisa com as informações que você precisa para poder se ambientar com esse mapa físico impresso em mãos junto com uma bússola você precisa é, colocar informações nesse mapa que, que que vão te servir lá no momento que você estiver precisando do mapa com o mapa em mão. E a segunda função do Cautopo é permitir que você é, crie rotas, coloque informações sobre esse mapa, consiga explorar a região e imputar informações na forma de pontos, de traços, de rotas, de traçados, de tracklogs, de perímetros. Né? E juntando tudo isso no final é, você também consiga baixar, fazer o download dessas informações em formatos de arquivos georreferenciados, tanto é, para ser lido no Google Earth, né, arquivos em KML e KMZ, quanto é, para ser lidos em aparelhos de GPS, principalmente da Garmin, é, mais popular, principalmente aqui no Brasil, que são os formatos GPX. Então vamos lá, primeira coisa que você faz é entrar no cautopo. Caltopo.com Ele foi desenvolvido para o público norte-americano E ele possui é, inúmeras ferramentas aqui de, de mapa-bases E informações, é, é, camadas de informações para estes mapa-bases Só que a maioria deles não funciona aqui no nosso país Foram feitos... São, são informações geográficas, informações geoespaciais, é, camadas de informações é, georreferenciadas do território americano. Mas ah, algumas coisas funcionam aqui. Então abrindo o Cautopo, a primeira coisa que você deve fazer é logar. Logar, no meu caso aqui vou logar com o Facebook e assim eu já consigo iniciar a manipulação de informações. Segundo ponto é ir para a área que eu quero trabalhar. Então, vou por aqui passa 4MG. No campo de busca, também é, possível, também é possível colocar coordenadas aqui, não só nomes de cidade. Terceira informação é escolher o mapa base. Então, eu recomendo, embora você possa usar os mapas bases do Google, né a base de mapa do Google, a camada de terreno do Google, a camada de satélite e a camada híbrida, né? que mescla mapa e informações topográficas junto com a camada de satélite para você ver o viário para você ver informações de localização só que uh, a camada do google ela não serve para impressão eu tenho um vídeo que que que mostra como é feito como é criado que explica direitinho o processo de impressão de mapas de forma mais detalhada pelo call como o objetivo desse vídeo aqui é só falar das principais funções básicas do call para você que quer uh, aprofundar um pouquinho mais na impressão de mapas do Cautopo, mas sugiro ver meu vídeo sobre utilizando o caltopo para imprimir mapas e você também pode utilizar a base o mapa base do OpenStreetMap em busca dessas para que você visualize é, a, o território tenha a, a visualização espacial do mapa da região e consiga trabalhar as informações que você precisa com a sua área a localizada e a sua a área que você pretende atuar explorar na tela seja no formato de satélite ou seja no formato de mapa topográfico como aqui no uh, os dois exemplos citados um, mapa base do Google ou mapa base do OpenStreetMap e aí você começa a trabalhar a primeira a coluna aqui de de ADD para adicionar que vai falar dessas funções principais que é a função por exemplo adicionar marcador adicionar marcador é adicionar um ponto, tá vendo? Cliquei lá em adicionar marcador e nesse ponto eu posso colocar aqui é, tanto manualmente com mouse a localização desse ponto ou posso colocar as coordenadas desse ponto para onde ele quer, para onde ele quer ir. Né? Então, com o um ponto eu cliquei aqui a informação. Adicionar mais um ponto. eu posso depois alterar a cor desse ponto, posso alterar o estilo desse ponto, posso alterar a maneira que essa informação é é colocada e assim vai. O segundo uh, exercício a função de linha. Então adicionar linha é exatamente isso que ele que ele faz. Você insere um traçado, desenha um trajeto. Ele trabalha nos dois formatos ou no formato manual, onde você vai desenhando manualmente a linha que representa o track log que você quer fazer ou a rota que você quer fazer, mas ele também permite algumas que nos caminhos roteáveis você estabeleça uma rota automática isso é muito interessante para usar vias de acesso né usar logradouros avenida estradas né e algumas trilhas que são que são roteadas também permite e uh, os caminhos que não são rot roteáveis a gente desenha manualmente ok então acabei desenhando aqui utilizando a, a função adicionar para você ter uma ideia de como é que funciona a função adicionar buffer ela é muito parecida a função de de, de adicionar buffer é quase que a função de é, criar uma área criar um poli um polígono né? para que você possa trabalhar alguma informação dentro desse perímetro adicionar polígono você também tem a função adicionar pasta e aí é a dica antes de você criar qualquer trabalho você cria uma pasta sobre específica onde você consiga depois colocar todas as, as informações que você for criando dentro dessa pasta tá vendo aqui que eu estou reeditando essas informações que, que nós criamos aqui e jogando essas informações dentro da pasta que eu criei aqui porque que é importante colocar na pasta porque na hora que você salvar na hora que você precisar salvar você vai salvar a pasta e tudo que estiver dentro dela você não lida só com uma informação Só com um ponto Quando você faz um geoplanejamento Quando você faz uma exploração Territorial, uma exploração no mapa Uma marcação no mapa Você usa é, Várias camadas de informações Às vezes mais de uma trilha Às vezes mais vários pontos Às vezes uma área né? É, e tudo que você jogar dentro da pasta Na hora que você for salvar Ou na hora que você for exportar você vai usar a, as informações que estão todas dentro daquela pasta se elas não estiverem na pasta na hora que você salvar vai ter que salvar uma por uma em né? cada ponto cada linha cada traço né? então nós temos essa função também aonde onde é, você coloca que a função de perímetro Vou colocar aqui um perímetro de 500 metros que é a função de perímetro okay? e a função de linha de direção né? ou linha de base você coloca aqui por exemplo, ah, eu quero jogar para 240 graus essa linha ah, 240 graus verdadeiros uma distância de 500 metros então ele cria aqui uma linha de base, e assim você usa essa função. E setor deixa eu deixar aqui de forma mais clara: a criação de setores é quando você quer, é, é, por exemplo, eu quero criar um setor entre o grau é, entre 10 graus e 50 graus, a uma distância de é, 500 metros desse ponto. Então, aí você cria setores de visada. Então, é uma ferramenta que você pode utilizar quando você precisa trabalhar com, com setores de visada. Então, é bem interessante. E uma vez que você coloque essas informações, então, por exemplo, uma informação de ponto, eu quero obter informações de posição e elevação desse ponto. Ele vai me trazer as informações sobre altitude, no caso aqui está em pés, e as informações sobre coordenada, desde coordenada militar graus decimais, graus minutos, graus e minutos, graus minutos e segundos, é, coordenadas em UTM, né? E a linha também me permite, também me permite é, mostrar o perfil topográfico, o perfil altimétrico dentro desse caminho. Né? Então, essa é uma forma e ele também me permite aqui embaixo, tá vendo, acompanhar esse perfil topográfico na tela, conforme eu for me movimentando aqui, ele vai me mostrando lá em cima esse perfil. Então essas são a, a, a, a, as principais funções de desenho do Caltopo, né? E uma vez que eu que eu criei esses desenhos, fiz um ampliamento, fiz meu meu geoplanejamento planejamento, fiz a minha exploração e eu quiser então baixar essa, esses dados por exemplo para passar para o GPS ou para explorar no Google Earth eu seleciono aqui o export export eu vou fazer o download dessas informações em GPS é, em GPX ou posso fazer essas informações em KML então um exemplo aqui GPX ele vai me dar tudo que eu que eu coloquei aqui né? tanto é, dentro da pasta teste ou dentro da ou, ou as outras camadas que eu que eu criei, ok? Ah, na parte de configuração eu configurei ele para me mostrar as coordenadas lá em cima, coordenada principal, coordenada secundária, que que é justamente esse campo aqui, né? onde eu posso mouse ele me dá as configurações de coordenada. Se eu quero que ele ative a camada, a, a, ative a quadrícula do mapa, né? é, isso pode ser útil em algumas funções. E ele também me permite que eu suba, caso eu já tenha eu precise explorar essas informações, suba arquivos tanto em GPX quanto em KML. Então eu vou fazer um. um um exemplo aqui, eu vou subir dois arquivos: um arquivo da cabeça do touro um arquivo do capim amarelo. Está aqui pensando, pergunta se pode importar. Ok, pode importar. Então ele me trouxe aqui dois arquivos, como exemplo: um que eu baixei em GPX e outro que eu estou lendo em KMZ. Então eu consigo. É, tirar informações né, dessas é, extrair informações desses arquivos né, topografia distância e a última função depois que eu, que eu, que eu trabalhei todas essas informações a, a, a função para qual o caltopo foi desenvolvido que é a impressão de mapas então eu vou lá mandar imprimir e uma vez que que eu escolha imprimir esses dados eu começo a trabalhar na escolha da, na escolha da escala de impressão se eu vou colocar grados em Tm graus em graus decimais se eu vou espaçar grade em 500 metros ou 1 quilômetro né? se eu vou gerar PDF desse mapa, se eu vou gerar imagem, se ele vai ser formato retrato ou formato paisagem, e vou mandar o programa processar, a aplicação processar o mapa, ok? Quando ele processa, tiver dando uma revisada. Então as funções básicas do do do é essa é você permitir a impressão de mapas. Aqui, ó. Então ele acabou imprimindo com a declinação magnética, com uma escala gráfica, com as coordenadas tanto em UTM quanto em graus e minutos. Né? É, tem algum, tem algumas informações de curva de nível, tem algumas informações sobre vegetação. Então isso é bastante útil. É, então nós vimos aqui que através do topo a gente consegue fazer alguns alguns trabalhos como se fosse no base camp né de exploração de criação ou, ou do Google Earth né de criação de de informações geográficas para gerar arquivo em GPX gerar arquivo em KML e consigo espor, explorar a região alternando a base de informações com camadas de satélite, camadas de terreno, camadas de topografia, né? é, camadas do Google ou camadas do, do OpenStreetMap. Ok? E a partir disso você escolher é, se essa sua produção de informações vai para o GPS vai para o Google Earth ou vai para o mapa físico vai para impressão ou vai para todos vai para todos os caminhos a vantagem de, de usar o Caltopo é que é uma ferramenta baseada em web se você tem acesso ao web no momento você pode usar para fazer pequenos trabalhos ou trabalhos até mais elaborados de produção de mapa e de produção de caminhos de produção de, de planejamento de rotas né de pontos de exploração, eh, conversão de arquivos, criação de arquivos, edição eh, de arquivos para o seu GPS. É isso aí. Até o próximo vídeo. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos do canal